Boa noite a todas e todos que estão acompanhando o curso organizado pelo Centro Cultural Esperança Vermelha, o curso com o título História do PT no governo de Campinas. Nós já tivemos três encontros é, com temas é, diferentes, o primeiro tema foi um tema, uma apresentação da história de Campinas, uma perspectiva ampla da história de Campinas nos últimos 200 anos, depois um debate sobre ah, o início do PT, com vários militantes contemporâneos, militantes que atuaram na organização inicial do partido, e hoje nós vamos estar recebendo o companheiro Renato Simões, que é filósofo, foi deputado, foi candidato a prefeito do PT em 1992, e que é, vai nos falar hoje sobre o tema que é o PT de volta à oposição da ruptura de Jacob até a eleição de Toninho. Para a nossa organização aqui, a gente passa as seguintes informações. Quem estiver na sala Zoom, a pedido do Renato, é, para ir colocando questões, dúvidas no chat, que ele já pode ir acompanhando e durante a fala já ir e se, se pronunciando, acrescentando as informações solicitadas. Quem estiver nos assistindo no Facebook e no YouTube, pode também colocar as questões, que nós vamos tentar é, já adiantá para também passando para o Renato. De toda forma, no final da fala do Renato, a gente vai abrir para intervenções de quem estiver aqui na sala Zoom e também outras que, é, inseridas nas nossas páginas, nas redes sociais. Só para registrar, essa é uma atividade do Centro Cultural Esperança Vermelha, que está se realizando pelas, é, pelas redes sociais, em função da pandemia e da nossa opção muito, muito necessária de preservar a vida e de cumprir com as normas de é, distanciamento social. Mas, a programação do CCV segue, esse curso tem vários encontros, sempre às terças, às 9 da noite, às 21 horas, e aos sábados, às 15 horas. Lembrando que o próximo encontro desse curso será no dia 26, às 15 horas, quando nós teremos o tema... Uh, Toninho, o pesquisador, o militante e o prefeito, eu vou fazer uma explanação sobre o perfil desse pesquisador e a produção intelectual e militante do Antônio da Costa Santos. Vou passar a palavra então para o companheiro, nosso companheiro de hoje, que vai falar, que é o Renato Simões. Renato, bem-vindo, a palavra está com você. Obrigado, Sônia. Uma boa noite a todos, a todas. É um prazer estar participando aqui. Cumprimento o Centro Esperança Vermelha pela iniciativa né, do curso. E vou tentar aqui partir de onde o Celso parou, pelo que me informaram né, das, da, da aula anterior, para tentar chegar até a eleição de 2000, né? e, portanto, é um período muito extenso, um período muito rico de é, história e de polêmica sobre a história do PT de Campinas. Então, já vou pedir desculpas aí se ficar faltando, né porque são três momentos muito importantes que eu vou tentar abordar aqui. O primeiro que é as consequências da crise do governo Jacó até a eleição do Magalhães Teixeira, né? depois né, a crise na cidade de Campinas durante o governo Magalhães Teixeira e Orsi, e depois é, o crescimento do PT na oposição ao governo Chico Amaral e a preparação das eleições da campanha vitoriosa do Toninho e da Isalene no ano 2000. Então, tudo isso em uma hora de exposição eu vou tentar cumprir, e uma hora de debate, onde eu vou estar à disposição de vocês. né E só pedir né, para o pessoal fazer as perguntas por escrito, porque aquilo que for já incorporável no momento ao que estiver falando, já resolvo. E o que não der para interromper, a gente já tem um roteiro né para o debate na segunda parte da, da aula. né Então, é, eu queria partir, vamos dizer assim, né, sem analisar as razões políticas né, do, do amplo processo de desgaste que o governo Jacó já vinha tendo no é, PT de Campinas, né, que foram analisados aí pelo Celso na, na, na aula anterior, é, constatar que o desfecho traumático né, da saída ou da expulsão, dependendo da narrativa de foi feita né, em relação ao processo do, do Jacó, é, trouxe para o PT em Campinas. Uma enorme expectativa. A eleição de 88 foi uma eleição em que, no bojo né, da, da resistência democrática, no bojo das conquistas da Constituinte, no bojo das lutas sociais, do ascenso das lutas sociais nos anos 80, final dos anos 80, houve uma safra de prefeitos e prefeitas eleitos em grandes centros urbanos, aqui no estado de São Paulo em particular, que geraram uma enorme, uma enorme expectativa. Né? E o governo Jacó, que ganhou as eleições né, num período em que não havia ainda é, segundo turno, ele compôs né, um governo com grandes expressões de políticas públicas do município né? e, portanto, ainda que ele tenha sido um prefeito eleito com minoria de votos na sociedade e com é, um preconceito muito grande pela sua origem sindical, pelas suas características pessoais, o Jacó gerou efetivamente uma grande expectativa na esquerda de Campinas e do Brasil sobre o que poderia fazer um quadro histórico do PT fundador do partido, amigo eh, e companheiro muito próximo do Lula, eh, secretário-geral do nosso partido, no plano nacional, num governo municipal. Né? Pois bem, essa história de desgaste ela culminou com o rompimento né, de vários grupos políticos dentro do PT, progressivamente, foram saindo do governo com demissões de secretário, com diferentes visões a respeito de políticas públicas, com uma aproximação pragmática do governo do governo do Estado, à época dirigido pelo Quércia, e do governo federal, na época dirigido pelo Collor. E o ápice desse processo foram as denúncias de favorecimento né de empreiteiras nos processos licitatórios da Prefeitura de Campinas. Então, o ápice disso se verifica, né? na enorme crise que se abre quando Toninho, vice-prefeito da cidade, é, denuncia, é, num artigo cifrado da Folha de São Paulo, né, combinado com o articulista João de Freitas, é, uma licitação né, que vai atravessar, vamos dizer assim, toda a história do, do PT de Campinas, até o final do nosso governo vai ter uma... Um desfecho somente no governo do prefeito Hélio, que foi a, a famosa licitação do túnel e outras licitações que estavam sempre sendo questionadas. Né? Toninho exercia a função, além de vice-prefeito e secretário de obras. Então, havia um tensionamento, no um direcionamento né, de, de decisões políticas e administrativas que levaram a essa denúncia. Nós chegamos, em 1990, a né, uma situação é, muito delicada, uma denúncia do vice-prefeito do vice do por parte do vice-prefeito num órgão de grande comunicação de massa, em plena campanha eleitoral. Né? Me lembro muito bem que era candidato a governador, o Clínio de Aguda Sampaio, né? e a crise do governo de Campinas incidiu decisivamente na campanha estadual do Plínio e até por uma intervenção do diretório estadual e do próprio candidato Plínio, junto a vários sujeitos políticos da, da da construção do PT de Campinas, essa crise acabou se prolongando, ou seja, foi feito um armistício e foi na verdade uma guerra fria, como toda guerra fria de grandes consequências posteriores, né? É... E o marco, eu me lembro bem do marco disso, um comício do Plínio em Campinas, em que de um lado do palanque estava o Jacó, do outro lado do palanque estava o Toninho, não se falavam, né? não, não apareciam juntos nas fotos, mas estava todo mundo no palanque em nome da unidade do PT. Né? É, e esse, esse, esse tema atravessou, vamos dizer assim, o processo eleitoral para ter um desfecho logo seguinte, um desfecho sangrento, né? É, de um lado, os grupos que estavam solidários ao Toninho, defendendo a ruptura com o governo Jacó e a sua expulsão. E, de outro lado, um grupo em torno do Jacó, com apoio forte né, na direção estadual e na direção nacional do PT, defendendo a expulsão do Toninho e a manutenção do PT no governo Jacó. Né? Essa crise, ela... ela é, teve vários episódios, né, vários momentos, mas ela se conclui com uma maioria no diretório municipal pela exclusão política do Jacó. Né? Então O Jacó não foi submetido a um processo regular de expulsão com base no trabalho de comissão de ética, etc., mas é, passado o momento da Guerra Fria, a crise explodiu o diretor de Campinas aprovou, então, uma resolução de rompimento com o governo e colocando que o Jacó tinha se excluído politicamente do PT. Né? O que foi entendido pelo Jacó, pela cidade, pela direção estadual, pela direção nacional, como a expulsão do Jacó. Né? E o Jacó... É, juntamente com um grupo de secretários que o apoiava, com forças políticas internas do PT que o apoiaram, decidiu, então, recorrer ao Diretório Estadual, né? tanto em relação à ruptura como em relação à sua exclusão. Né? E havia uma correlação de forças muito favorável à reversão da decisão do Diretório de Campinas em é, São Paulo. né? Na época, eu era membro da executiva estadual do PT, né? era o secretário de formação política do PT estadual, numa situação em que a minha afiliação era muito recente no PT. Né? Eu, apesar de ter acompanhado todos os debates, e principalmente nos anos anteriores, né? a construção do partido, as campanhas do partido, eu mantinha ainda vínculos né, com a Igreja Católica que me deixaram fora da filiação formal do PT até 1989. Né? Naquela época não tinha esse regimento que nós temos hoje de um ano de carência né, entre a filiação e o exercício do direito de votar e ser votada no partido. Então me filiei em 89 e 90 fui para a Executiva Estadual e assumi a Secretaria de Formação Política. E, então, havia claramente dentro do PT estadual e do PT nacional uma visão crítica em relação ao Jacó e uma visão de mediação e depois de alinhamento né das estruturas estaduais e nacionais com o Jacó no meio dessa polarização. Pois bem, nós já estávamos preparados, né apesar de eu ter é, juntamente com outros companheiros, companheiros preparados, toda a defesa do Toninho, nós chegamos às vésperas do Diretório Estadual com uma caracterização de que nós íamos perder, né? de que o Jacó ia reverter a sua decisão, é, de, ia, ia, perdão, ia reverter a decisão de exclusão política da sua filiação e da ruptura com o seu governo. E. É, nós estávamos preparados já para é, enfrentar o processo ético de expulsão do Toninho. Havia maioria partidária nas instâncias superiores para esse desfecho. Né? E a nossa surpresa, evidentemente, foi que no dia da reunião do diretório estadual, com toda essa correlação já definida, o próprio Jacó envia uma carta ao partido dizendo que tinha decidido é, sair do PT, né, que iria é, para o PDT, e que, portanto, ficava sem objeto né, a decisão do Diretório Estadual em relação ao caso Campinas, né, no que diz respeito à exclusão política. É, foi, vamos dizer assim, uma situação inesperada, é, que deixou ambos os campos políticos estabelecidos naquela disputa é, sem uma resposta imediata, mas que continuou né, com uma outra caracterização. Né? Se a gente, naquele momento, conseguiu rapidamente é, encerrar né, a ameaça que estava sobre o Toninho, a expulsão do PT... É, abriu-se uma outra polêmica, né? o que fazer então no governo uh, que nós é, compartilhávamos com um prefeito que não é mais o PT. Secretários petistas né, desenvolviam um trabalho muito importante, meritório, né, reconhecido no partido e na sociedade nas áreas sociais do governo. Parte dos secretários petistas tinham sido demitidos pelo Jacó antes do processo de ruptura. né? E, em defesa, vamos dizer assim, do legado construído nos dois primeiros anos do governo, e em defesa da possibilidade de continuar avançando naquelas políticas públicas que estavam em curso, uma das teses que se colocou era da continuidade dos petistas no governo como uma espécie de governo de coalizão. né? caracterizando o Jacó como uma liderança de esquerda, um governo, portanto, de centro-esquerda, em que é, o PT poderia continuar. Evidentemente que isso abre uma crise. Né? O Jaú o Toninho, que naquela altura evidentemente já não era mais secretário, mas continuava como vice-prefeito, polarizava com o Jacó na, na imprensa, nas é, reuniões do partido, né? é, dentro do governo, né? É, como vice-prefeito. E o Toninho decidiu, né, juntamente com o grupo que o apoiava né, naquele processo, que ele não renunciaria à condição de vice-prefeito e continuaria tensionando por dentro né, é, das relações internas de governo a relação é, com o prefeito, né? Muitos episódios sobre isso, né? O Toninho ficar sem sala, o Toninho ameaçar botar a mesa no meio do corredor para despachar como vice-prefeito, etc. Na verdade, a relação entre o Toninho e Jacó permaneceu uma relação de muito atrito durante todo o processo ainda interno do governo, né? E, evidentemente, que esse, esse processo se reflete também, né? Como diz aqui a Wanda Russo no chat, né? É, na relação com é, os vereadores, porque nós tínhamos uma grande bancada né? durante o governo é, Jacó. Nós elegemos com ele seis vereadores do PT, é, tínhamos o presidente da Câmara, o Cid Mamizuka. tínhamos uma, uma situação em que é, a hostilidade dos partidos mais à direita era, vamos dizer assim, enfrentado pelo governo com uma política bastante pragmática. Né? Então, também a bancada é, polarizou bastante com o Jacó antes da, da saída do governo e depois da saída do governo, exercendo, vamos dizer assim, funções fiscalizadoras, né? é, muito alinhadas, vamos dizer assim, com a linha do, do vice-prefeito, né? Pois bem, é, o que me parece importante também registrar né, é que, é, num determinado momento, apesar da simpatia da ideia do governo de coalizão é, dentro da direção estadual da direção nacional, houve uma decisão política também do PT de Campinas de não compor o governo Jacó. Né? Então, aquela mesma maioria que se estabeleceu para romper também se estabeleceu para é, definir que o PT não participaria, né? E de forma disciplinada, né? A grande maioria dos petistas, principalmente as expressões públicas das políticas mais bem sucedidas do governo, é, saíram do, do da administração, né? É, a contragosto, porque a posição defendida por eles era de continuidade dos trabalhos dentro do governo e de manutenção, vamos dizer assim, de uma relação política do PT com o Jacó, é, o que não, não se viabilizou. Né? Então, a, ali se estabeleceu uma situação é, que, que enfraqueceu profundamente tanto o Jacó como o PT no curto prazo, né? O governo do Jacó passou por sucessivas crises, né? crises em que ele se desgastou pessoalmente na cidade, com o funcionalismo, com os movimentos sociais organizados, com a classe média, com a imprensa local. Jacó sempre foi uma pessoa estigmatizada nas elites de Campinas, né, e na mídia de Campinas também, que alinhavou bastante a destruição da sua figura como líder político. Né? Tanto é que é, a rejeição do Jacó é imensa. né? O Jacó alinhava um candidato desconhecido pelo PDT para as eleições de... seguintes, né? as eleições de 92, o Márcio Médico, o Marcílio Pazinato, né? que teve um resultado pífio né? com o apoio do governo, teve... Acho que foi o sexto, não me lembro mais, é, quinto ou sexto, né? menos votado na, na chapa. Né? Mas também teve consequências muito grandes para o PT de Campinas, porque a gente caracterizava a seguinte questão: parte da sociedade acreditava que o PT era culpado em relação ao governo do Jacó, porque o Jacó era a responsabilidade do PT. Jacó sempre foi uma figura nacional o Jacó, presidente do sindicato petroleiros de Pauline Campinas, era uma figura de muita expressão no partido nacionalmente, mas com pouca inserção pessoal, ainda que os tempo tenham sido uma força muito grande no PT de Campinas, o Jacó militava muito pouco em Campinas. Isso, quando o PT apresentou o Jacó como candidato, né? É, o Jacó era muito menos referência para a sociedade do que o próprio partido local né? e as principais lideranças. Então, é que uma estratégia muito bem sucedida na eleição do Jacó foi a divulgação prévia do secretariado, né? um secretariado com nomes é, muito importantes da cidade, ao centro né? político, à esquerda, era um secretário com uma trajetória técnica e política muito importante, o próprio Toninho já era uma figura jovem, mas com muita presença no debate eh, da cidade, né? de, de urbanismo, dos movimentos populares, do patrimônio, eh, do meio ambiente. Então, o Toninho era uma figura importante, foi um vice que agregou muita, eh, muito apoio ao Jacó, como também eh, os vereadores, né? não é à toa eleger seis em 21, né? a Câmara naquele período não, não tinha 33 vereadores, né? tinha é, 21, se não me engano. Né? Então, foi uma uma bancada é, extraordinária também, com quadros muito importantes, que tiveram um papel na campanha proporcional também de puxar o Jacó. Bom, o fato que eu digo é que é, dissociar o Jacó do PT nas eleições seguintes não era fácil, porque quem apoiava o Jacó e ficou contra o PT. Era uma minoria na sociedade, né? mas existia. E muita gente que apostou no Japão por causa do PT transferiu para o PT a responsabilidade política do fracasso do governo. Então, já em 1989, né? portanto, antes da eleição municipal, nós tivemos a primeira eleição direta para o presidente da República. Né? Em 1989 nós tínhamos PT e PDT disputando nacionalmente e disputando em Campinas. Né? Era Lula e Brizola, que eram, vamos dizer assim, o terror das elites, né? quem é que vai ser o segundo colocado e quem vai ser o candidato capaz de derrotar o Lula ou o Brizola e a aliança entre eles, que foi muito difícil de ser construída, né? mas foi construída fortemente pelo segundo turno. E isso implica, evidentemente, é, numa, numa disputa aqui na cidade de Campinas também. Né? É, mas essa unidade que se construiu no segundo turno das eleições de 89, em nenhum momento foi é, significativa para Campinas. Nenhum setor do PT de Campinas, defendeu, por exemplo, uma coalizão eleitoral com o Jacó nas eleições seguintes. Basicamente, as eleições seguintes eram vistas como uma eleição de difícil viabilidade para o PT, uma eleição em que o PT vinha de uma rejeição brutal na sociedade, contra um candidato que vinha com uma força imensa, que era o Magalhães Teixeira, né? É, e conta candidatos é, também de relevo nacional, como foi o caso do Pinote aqui, que era quem tentava polarizar o tempo todo né, a alternativa de oposição ao nome do Magalhães Teixeira. Pois bem, é, é, o fato é que nós chegamos, vamos dizer assim, às eleições de 92, com aqueles dois campos que se estabeleceram, com candidaturas em disputa para as eleições municipais. Né? É, o grupo que defendeu o, o rompimento, que defendeu que não houvesse coalizão com o governo, é, tinha como candidato natural o Toninho. O Toninho era já a maior expressão, pública do PT, né? evidentemente, era o vice-prefeito, tinha polarizado, tinha a bandeira da ética ainda, agregada a todas as bandeiras anteriores que ele é, travou. Né? E, e as pessoas que, de alguma forma, defenderam uma coexistência com o Jacó, o governo a visão, o legado das políticas públicas do governo, é, tinham é, também a ideia de lançar um nome, né? O Toninho, numa decisão exclusivamente pessoal, né, contra a opinião da maioria das pessoas que, que o apoiaram naquela época, decide não ser candidato. Decide que como ele era eleito, ele tinha que cumprir priorizar o cumprimento do mandato de vice-prefeito, né? E declinou desse dessa indicação. Então, a disputa acabou se dando entre o meu nome e o nome do companheiro Gastão, né, que tinha sido secretário da Saúde, com uma trajetória fantástica né, na construção do SUS e um trabalho reconhecido é, na saúde de Campinas. E essa, essa disputa interna dentro do PT acabou é, com a minha vitória no processo de escolha e com a indicação, é, para vice do companheiro Brian, que tinha sido é, membro do governo também, com uma trajetória acadêmica e um trabalho reconhecido na área da educação muito forte. Né? É, essa campanha de, de 92 é muito diferente dessa campanha que a gente tem hoje. Né? A campanha começava em fevereiro. né? fevereiro a gente já tinha, portanto, seis, sete meses, uma campanha... Terrível, né? Não tinha pré-campanha, tinha uma campanha imensa, né? E foi muito difícil soldar o PT na, na campanha de, de 92, né? É, tinha, tinham ficado, evidentemente, rusgas do passado, né? Rusgas que, que permaneceram né? durante o processo de, de é, reconstrução do PT, né? E, evidentemente, eu era um quadro que tinha é, uma atuação muito interna dentro do PT contra um quadro que tinha uma expressão pública já na vida da cidade. Né? É, esse, esse processo é, levou, vamos dizer assim, é uma campanha que se arrastou durante meses, né? sem um engajamento pleno né? do conjunto do partido na, na campanha e também com uma má vontade das direções estaduais, da direção nacional, do próprio Lula, que estavam ressentidos, vamos dizer assim, de dois aspectos muito relevantes, não só o rompimento com o Jacó, mas a crise que foi detonada internamente no PT, quando o secretário de Finanças, indicado pelo PT estadual e nacional, para monitorar o Jacó aqui em Campinas, o Paulo Bittarso Menceslau, rompe com o Jacó e rompe com o PT e faz denúncias de grande repercussão nacional de envolvimento do Lula em denúncias de Caixa 2 aqui em Campinas. Esse foi, vamos dizer assim, um dos inícios das grandes crises de acusações éticas contra o Lula e contra o PT por parte de um quadro que era da confiança política do próprio Lula, a ponto dele ter sido nomeado como secretário de Finanças aqui para tentar manter o Jacó na linha, né? ainda antes do cumprimento. Então, esse, esse, esses dois elementos faziam de Campinas uma terra que a direção estadual e nacional punha pouca fé e pouca prioridade nas eleições, né? A opção que foi feita, então, foi uma opção de por uma frente de esquerda com o PCdoB, de fazer uma forte carga ideológica e política nacional na campanha. Foi uma campanha que se misturou com os movimentos do Fora Collor. Né? Naquela época, nós estávamos em pleno processo de impeachment né? do, do, do Collor. E a campanha de Campinas foi claramente nacionalizada foi né, uma opção é, tomada pelo comando da campanha, de limpar a barra do PT diante do Jacó, de fazer uma campanha didática de esclarecimento da quebra dos vínculos do PT com o Jacó, com o governo, de polarização de um projeto nacional e de reconstrução do PT. O saldo dessa eleição de 92, né? é que nós elegemos, né? nós caímos na bancada de vereadores, de seis vereadores para dois, eleitos na coligação. Foi a eleição, a primeira eleição do Sérgio Benassi, como vereador na nossa coligação, do PCdoB, e a eleição do Zika, né? que foi o único vereador do PT naquele momento. E, evidentemente, que na oposição ao governo Magalhães Teixeira, né? cresce, vamos dizer assim, o papel do PT. Né? Depois da eleição, é, onde eu fui derrotado como candidato a prefeito, eu fui eleito presidente do PT. Né? Então, nós tínhamos ali né, é, uma liderança na na presença do PT que já tinha um reconhecimento social por ter sido candidato a prefeito, tínhamos a liderança importante do Toninho, que permaneceu como uma força política na sociedade civil muito ativa durante o governo do Magalhães Teixeira e, principalmente, depois, no governo do Chico Amaral. E é, tínhamos é, um vereador, o Zika, que é, acabou é, centralizando todas as bandeiras e lutas que o PT travou naquele período com grande visibilidade. Então, nós tínhamos, passamos a ter vários polos de reconhecimento da sociedade contra um governo que nasceu de uma, de uma unção né, das urnas. O Magalhães Teixeira foi eleito com mais de 70% dos votos, né, nem somando tudo que todos os outros candidatos tiveram, chegou perto do que o Magalhães Teixeira teve de votos. E o Magalhães Teixeira foi eleito numa estratégia de é, compor um governo que seduzisse a esquerda. Marilene Teixeira vinha do rompimento do, com o MDB, é, fundou o PSDB e, naquele período, havia um namoro aberto, vamos dizer assim, do PT, fortalecido pela campanha Lula de 89, com o PSDB nascente. Né? E... o o grupo majoritário do PT, com o Lula à frente, é, aspirava né, a que o PT é, tivesse uma relação importante com o PSDB na construção de uma frente política. Né? E o Magalhães Teixeira acabou sendo, de uma certa forma, é, um interlocutor nesse sentido. É, em primeiro lugar, porque ele adotou uma das bandeiras importantes que o PT, já naquela época, tinha no Suplicy o seu porta-voz. né O Magalhães Teixeira é, lança né uma, um programa de, de renda mínima aqui em Campinas né e procura o tempo todo atrair setores do PT para a legitimação desse projeto, né? É, que tinha sofrido, vamos dizer assim, oposição é, da nossa bancada. Né? Além disso, nós vamos ter com o, o convite ao Jurandir Fernandes é, a ponte, vamos dizer assim, oficiosa que se buscava ter da participação do governo no, no, na gestão Magalhães Teixeira, né? Jurandir era uma figura importante no PT, fundador do partido, ligado historicamente né, ao, ao grupo de Barão Geraldo, ao próprio Mamizuka, era o pré-candidato de oposição ao Jacó internamente, até que ele desistiu da candidatura. Né, foi para o governo do Jacó como secretário de transportes e foi é, tão maltratado a ponto de, de ter tido a ruptura, né, a saída com o Jurandir, né? o Jacó saiu com o Jurandir do governo, é, era uma figura, portanto, da, de expressão dentro do PT de Campinas e estava na Europa estudando quando foi procurado na Europa por interlocutores do Lula é, para que ele fosse, então, é, membro do governo, foi convidado a compor o governo Magalhães Teixeira. E o convite era explícito, era um convite a um petista, ao Jurandir. Né? É, o Jurandir volta da França, né? se encontra conosco, né? e nós, é, a maioria da direção do partido, né? é, adota, vamos dizer assim, uma, uma postura de oposição ao governo Magalhães Teixeira e, de, e faz o apelo para que o Jurandir não integre o governo. Não é? Como diz aqui o Reinaldo, de fato, não era um convite ao PT de Campinas ou ao PT formalmente para compor um governo, mas era um diálogo com a cúpula do PT para que houvesse a participação do Jurandir como petista dentro do governo. Tanto é que o Jurandir deixa os seus estudos e vem... É, e acaba aceitando esse convite, não só pelo convite do Grama, propriamente dito, do Magranes Teixeira, mas porque havia um, um pedido né, da cúpula do PT para que ele fosse. E foi feito um acordo de né foi, foi bem interessante. Né? Eu era presidente do partido eu tive que dizer para ele, se você for, é, nós vamos ter que expulsar você do PT. Você é uma figura histórica do PT, nós estamos acabando de um retrospecto, né? vamos dizer assim, de, de polêmicas internas e tal, não precisamos disso. E o Landir foi muito correto naquele momento, e ele decidiu, então, se desfiliar do PT e aceitar em nome pessoal, né? a participação no governo Magalhães Teixeira, foi com direito à coletiva na sede do PT, agradecimentos mútuos, reconhecimentos mútuos, mas ele foi para o governo do Magalhães Teixeira não como membro do PT de Campinas, ele foi como um técnico uh, renomado e reconhecido na área de transportes, né? mas não com a legitimidade de representação do PT. Então, o governo Magalhães Teixeira teria sido um governo de forte tensionamento com o PT de Campinas, né? por essa, vamos dizer assim, visão de um campo interno dentro do PT, muito fortalecido em torno do Lula, de que em 94 o Lula poderia ser candidato a presidente da República, com muita chance por ter polarizado as eleições e quase ganhado a eleição de 89, numa perspectiva perspectiva de candidato de centro-esquerda, numa aliança, se possível, com o PSDB. Era o PSDB nascente, era o PSDB do Montoro, do, do Ovas, né? com aquela linha de que era o setor ético, democrático do MDB, que rompia né, com a corrupção do Quércia e que vinha para a construção de algo novo, de centro-esquerda na sociedade brasileira. Né? É, apesar do Covas ter proposto aquele estoque de capitalismo na eleição de 89, tinha uma visão de que o Covas era um candidato à esquerda né, e que poderia, eventualmente, ser o patrocinador. Tanto é que o PT vai apoiá-lo né, no segundo turno para a eleição de governador em São Paulo e para sua própria reeleição. Né? O PT manteve essas relações de análise ambígua do papel do Covas durante todo o processo, é, em que o Covas viveu, né? é, tanto é que mesmo depois do primeiro governo do Covas, privatista, repressor de movimento social, mesmo assim no segundo turno o PT decide apoiá-lo é, contra o Maluf né? na, na eleição é, em que ele disputava a reeleição. Né? Bom o fato é que isso não prosperou também por um por um uma tragédia né o Magalhães Teixeira no início do governo né? na primeira metade do governo é, é, padece né de um câncer é, devastador de evolução muito rápida né? que virou uma comoção na cidade de Campinas né o Magalhães já era é, na minha avaliação, né, um político mediano que era muito característico daquela fase inicial é, dos anos 70. né, é, um cara é, até poderíamos chamar de progressista, né, no, no final da, da ditadura, né, ele tem passagens na vida dele de acolhimento, de preso político, né, de relação com é, resistência democrática na ditadura. Mas era um político muito provinciano, de uma Campinas ainda muito pequena, né? De uma Campinas muito bairrista, de uma elite muito local, a elite do tênis, a elite do regatas, a elite do círculo militar, né? Aquela cidade, aquele mundinho provinciano da classe média das elites campineiras, que evidentemente entrou em crise com o crescimento da cidade e com a, a explosão democrática né, que nós vamos viver é, nos governos subsequentes. Mas o Magalhães Teixeira ganhou as eleições com o pé nas costas né, e montou um governo que tinha essa ambição de ser uma vitrine do PSDB nacional e o seu câncer foi vivido né, de uma forma assim, pública. Né, recebia as pessoas na casa dele, né, governava debilitado, se pronunciava sobre os assuntos da cidade, recebeu a solidariedade de todos, até do PT de Campinas. Né? Eu mesmo acompanhei vários dirigentes nacionais que visitavam o Magalhães Teixeira, estive com ele várias vezes, né? tínhamos uma relação cordial, apesar da disputa de oposição e situação é, no governo de Campinas, e vamos dizer assim a sua agonia prolongada, né, sem que houvesse uma decisão de, de passar efetivamente a, a responsabilidade do governo para o seu vice, também fez com que a cidade tivesse já uma crise de governo durante a agonia do, do Magalhães. Né? É, o Orsi então assume como vice, né? É um político com muito menos expressão, sem nenhum carisma pessoal assim, de massas, né? tinha sido um vereador. Né? E o seu governo vai ser um governo que se arrasta. Né? Ali nós já vamos estar é, na ascensão do PSDB, um governo mais à direita, né? o, o governo Covas. Né? Então, nós vamos ter aí uma... uma uma crise né, em que os tucanos vão é, decair fortemente em Campinas, né? é, há um ascenso de lutas sociais importantes e há um crescimento da oposição. Por quê? Nas eleições seguintes, em 94, nós vamos eleger pela primeira vez um deputado federal e um deputado estadual do PT de Campinas. Então, a minha eleição como deputado estadual, a eleição do Zika como deputado federal. Né? ela faz com que os movimentos sociais, que vão ter um grande, uma grande mobilização nesse período, contem com apoio institucional. Então, não era mais o presidente do PT e o vereador, eram dois deputados, mais o vereador, mais a estrutura partidária, mais o Toninho. Nós tínhamos muitos interlocutores já na sociedade dessa nova fase do PT Campinas, né? e uma oposição... Né? que tanto o Zica quanto o César Nunes fizeram, né, ao governo do Magalhães Teixeira. Né? esse elemento é um elemento importante, porque é, na eleição seguinte nós vamos ver um PSDB fragmentado, né, é, e duas oposições, é, uma à direita e uma à esquerda, com bastante densidade. Em 96, né? na eleição seguinte, então, nós vamos ter como candidata do PSDB, representando o governo em crise, né? o governo do Ors, foi um governo que se arrastou né? com denúncias, né? a própria bancada do PT já tinha feito denúncia de pagamento irregular de precatórios, teve vários episódios aí que eu estou correndo um pouco, porque eu me estendi demais na primeira fase, né? mas o, o fato é que a gente chega com a Célia Leão, já deputada estadual, como candidata em 96, né, é, meio que como favorita, né, como herdeira do Magalhães Teixeira, né, então apesar de elas serem de grupos políticos distintos, né? a Célia Leão vai, vai tentar navegar, né, nessa, nessa mística aí do, do, do, do Grama, né, e o PT então já com dois deputados eleitos, nenhum dos dois deputados se colocou para disputar, o Toninho tinha já manifestado que ele não seria candidato em 92, mas que ele queria fazer a disputa majoritária de 96. O Toninho foi o nosso candidato é, a, a, a prefeito. Né? E a direita nós tínhamos o Chico Amaral, velho Chico Amaral, companheiro de muitas lutas na ditadura, né? um deputado do MDB autêntico, trabalhista, né, que já tinha sido prefeito de Campinas, com o grama é, vice, né, e que, vamos dizer assim, disputou as eleições numa condição de azarão. Né, e o PT, então, se colocava em 96 como uma alternativa para as eleições, né, não mais com um nome é, desconhecido ainda da grande população, mas com um nome consistente, com apoio dos deputados, com apoio é, ainda que muita agenda de direção estadual e nacional tenha torcido o nariz para Toninho durante toda a vida dele, até o trágico fim do seu assassinato, o fato é que o Toninho era um candidato importante, né, já nas eleições de 96. O fato é que naquela eleição nós não conseguimos uma frente de esquerda e de centro-esquerda, porque com o Toninho disputava esse campo doutor Eli. O Eli vai ser candidato a prefeito, pelo PDT, então PT e PDT, desde o tempo do Jacó, do tempo da disputa Lula-Brizola, né? é, da nossa disputa, eu contra a Parzinato, em 92, de novo, não houve acordo entre o PT e o, o PDT. Né? E esse, esse, é, esse... Essa divisão, ela foi muito importante, porque né? ela não tinha, contra a Célia Leão, uma grande polaridade. Né? O Chico Amaral, né? ele já tinha, vamos dizer assim, para viabilizar a sua candidatura, feito uma guinada direita, né? ele foi candidato pelo PP, como lembra lembro aqui, né? a Jaque, né? é, então ele já, já não era mais aquele candidato de centro-esquerda que ele foi nas eleições iniciais, quando ele foi eleito, logo depois da ditadura, etc., né? É, a Célia também não era a candidata da preferência do Magalhães Teixeira como também lembra aqui o, o Reinaldo no chat né? é, a gente é, sabe que o Magalhães Teixeira é, trabalhava né, para que ela não fosse a candidata mesmo no leito de morte ali a preferência dele não era pela, pela Célia era pelo Jurandir que era, vamos dizer, coitado, um novato ali no PSDB, né? Recém-chegado no PSDB, a convite do Grama, que morre no meio do mandato. Então, esse esse momento é um momento em que a cidade se divide entre cinco candidaturas, quatro candidaturas fortes, com a esquerda dividida e a Célia, de uma certa forma, com a eleição pacificada. Ela vai ao segundo turno com, com vantagem, né? E é, o Chico Amaral vai contra ela com 20% dos votos, né? Aliás, não com 20%, ele vai, vai contra ela em segundo lugar nas pesquisas. E o Toninho e o Hélio ali, né? O Hélio parado, o Toninho crescendo. Né? Nós tomamos uma iniciativa à época, eu, eu procurei o doutor Hélio, fizemos uma reunião. Né, com, com autorização do comando da campanha, uma campanha reservada, né, em que nós fomos ao, ao Hélio pedir que ele saísse da disputa. Que todos os dados que a gente tinha mostravam o Toninho crescendo, o Toninho chegando perto né, é, do Chico Amaral, e o Hélio paralisado. E se o Hélio retirasse em apoio ao Toninho, nós queríamos ter esse elan, na reta final, para que o Toninho fosse ao segundo turno com a Célia Leão. E nessa reunião foi que eu conheci a esposa do doutor Hélio, né, que falou mais do que ele na reunião toda e disse que nem a pau é juvenal. Né? O Hélio não retira, o Hélio vai para o segundo turno e o Toninho é um cara legal, a gente pode até receber o apoio dele no segundo turno. Né? O Hélio falou muito pouco naquela reunião, quem falou o tempo todo foi ela e nós saímos de lá com a primeira tentativa de composição do Toninho com o Hélio na eleição de 96, frustrada, e, e, e isso se repetiu no, nos votos. Né? É, o Toninho ficou com 15, quase 16%, o Hélio ficou aí em torno de, de 13%, né? Juntos nós teríamos, teoricamente, né, 28, mas o fato concreto é que o apoio do Hélio Toninho faria com que a gente fosse ao segundo turno já em 96, né? E por erros muito estratégicos, né, na campanha da Célia Leão, ela foi despencando, né? É uma candidata medíocre que já, já vinha em queda livre no primeiro turno, né? era para ganhar a eleição, ela era para ser a candidata que, como Magalhães Teixeira, venceria no primeiro turno das eleições e foi com vantagem de votos à frente do Chico Amaral e a sua campanha foi desastrosa, culminando com aquela crítica né, a, a, da sua campanha numa matéria apócrifa, em que ela disse que o Chico estava velho demais para ser prefeito de Campinas, não teria condição de segurar a barra e a revolta da sociedade com esse preconceito né, contra, de uma pessoa com deficiência contra um idoso, acabou descredenciando muito a Célia e, e o Chico acabou, surpreendentemente, ganhando as eleições. Bom, é, o fato é que, nas eleições de 96, o PT volta a ter, então, é, bancada de oposição e o governo Chico Amaral, é um governo que foi um desastre político desde o começo. O Chico anunciou que ele próprio ia cuidar da política e da gestão, ia cuidar um gerente da cidade. O Chico inventou lá um, um gestor que seria é, um gestor que seria, então, o, o, o executor administrativo das obras, dos serviços, etc. E essa dualidade ela se deu no meio de uma brutal crise né, nacional que afetou profundamente Campinas. Campinas, durante o governo Chico Amaral, é, viveu uma das maiores crises sociais da nossa história. Foi né? uma cidade que foi se decompondo. E a falta de, de comando do governo pelo Chico, os interesses privados que se impuseram, os vários nichos de corrupção no governo do Chico, né? E manteve sempre um diálogo forte conosco. Né? O PT batia, batia nele e ele chamava o senhor para conversar, me chamava para conversar, chamava os vereadores do PT para conversar porque ele é, queria ouvir, queria saber por que, que a gente estava batendo tanto nele, etc. Que ele já não tinha mais também é, o controle, vamos dizer assim, é, da máquina administrativa. Eram nichos que cuidavam dos interesses privados dos partidos da base, dos vereadores da base e dos é, interesses dos grupos econômicos da cidade. Né? E, além disso, então, nós vamos viver né, aquela fase da crise do real, né? É, o primeiro governo ali do Grama ainda navegou naquela história do Plano Real, do primeiro governo FHC, etc. O governo Chico foi o governo da crise do governo FHC. Né? Uma crise econômica, nós tínhamos altíssimas taxas de desemprego nas regiões metropolitanas, um crescimento brutal da, da população da cidade, né? é, levas e levas de imigrantes que chegavam sem nenhum tipo de é, infraestrutura urbana, a pobreza crescente, né? Então, a gente vê a explosão das ocupações de terra, uma nova fase de ocupações, aliás, né? Porque o governo do Chico, ele também tem, carregava na, na elite de Campinas, no imaginário da elite de Campinas esse preconceito. Foi ele quem legalizou as favelas, né? Foi foi a minha primeira experiência política, né? O Toninho também era um jovem arquiteto, é, tinha um grupo de jovens arquitetos na Assembleia do Povo, né? e a Assembleia do Povo, durante o governo do Jacó, praticamente se concentrou né? é, na luta pelo direito real de uso da terra, das favelas, que eram áreas públicas ocupadas. Né? E bom, esse foi o início de muitos militantes que estão aí até hoje. Né? A Isalene participou dessa fase, a Mizuka participou dessa fase, a Terça Arquiteta o Toninho, né? Quantos, nem vou citar tantos, né? a Conceição. Então, tinha um grupo de assessores muito forte, né? com muito compromisso social e uma presença, uma mobilização muito grande. E o Toninho, já, o, Toninho o, o Chico já era visto como um cara leniente com a ocupação. A elite sempre acusou o Chico de ser o cara que é, degradou a cidade. Primeiro, na primeira gestão dele, aceitando a tese do direito real de uso da terra, foi uma tese muito progressista. Eu me lembro que nós fizemos um, um grande seminário aqui com, com o Plínio de Arruda Sampaio, com é, outras pessoas que vinham do exílio, né, que estavam se reincorporando ao debate na cidade sobre a função social da propriedade da terra e tal, Darcy Pastos, né, teve aqui muita influência e tal. E o Chico comprou a ideia e baixou o direito real de uso das favelas. E agora na, na condição de prefeito pela segunda vez, ele vai enfrentar uma grande onda de ocupações. Né? Vai ficar em duas mais simbólicas, né? Foi o início do Parque Oziel, Monte Cristo, Glebave e foi o início do Campo Belo, né? Ondas muito grandes de ocupação. Que, vamos dizer assim, foram alternativas para os pobres da cidade de Campinas e para os pobres de muitas cidades metropolitanas, e mesmo da Grande São Paulo, que vieram para Campinas naquele processo de ocupações. Porque Campinas sempre teve essa característica de enormes vazios urbanos. E tinha o apoio, evidentemente, do deputado estadual, do deputado federal. Naquela época, nós conseguimos a façanha de já ter dois deputados estaduais e um deputado federal do PT de Campinas, quando eu fui reeleito, e o Tchãozinho foi eleito estadual, juntamente com a reeleição do Zica. Então, nós estávamos ali num momento de muita força do PT. Né? O Chico também enfrentou grandes greves do funcionalismo, né? Já que está lembrando aqui disso, né? É, o Mário Orlando, né, que era o secretário de governo, era o todo poderoso, era o cara que ao mesmo tempo cuidava dos interesses privados e, e monitorava o Chico, né? Ele tinha uma relação muito tuculenta com os movimentos sociais, com o funcionalismo, né? Foi o início, né? Eu vi a Ivete, estava aqui no começo, ela está aqui ainda, né? Uma geração né? de sindicalistas é, do serviço público que fizeram greves históricas aqui, com conquistas muito grandes, né? E evidentemente que o Chico foi apagando, né? o seu governo foi apagando, né? era, já, já chegava né? a 98, 99 com falência múltipla de órgãos. Né? Era um governo fadado à, à, à sua própria destruição, conseguia ainda ter maioria na Câmara, então é, não foi empichado, né? mas era um governo que se arrastava. Né? Bom, para eu não me arrastar, porque já são 10 horas da noite, né? minha, meu, meu, minha exposição ainda está, está a chegar em 2000, o fato é que eu queria rapidamente concluir, então, que o PT, nesse momento, ele tem uma força muito grande. Né? É, aquela crise de 88, é, já que lembra que 30 dias de greve, funcionalismo, né? realmente é, nós vivemos ali um, um grande ascenso de luta. Né? ocupações com milhares de famílias, e vitórias, né? porque esse é um elemento importante. Não é só porque tem muita revolta, porque tem muita pobreza, mas é porque teve muita luta e teve muita conquista. E o PT teve à frente dessas conquistas, né? dessas ocupações de terra. né? Era, era muito importante o trabalho dos nossos vereadores, era muito importante o meu trabalho, o trabalho do Zika, na retaguarda desses grandes movimentos, como também na luta do funcionalismo. Né? O PT dirigiu né, as lutas do funcionalismo naquele período. O PT, portanto, polarizava com a cidade de Campinas. A cidade de Campinas ela tinha um governo Chico absolutamente, é, absolutamente batido nas urnas, né? batido na, na própria visão da cidade, né? não tinha energia política para reagir. O PT crescendo fortemente. E os tucanos, outra força política que foi derrotada na eleição anterior, ainda numa luta interna muito fracicida, né? é, com a ascensão de uma nova liderança que passa a controlar o PSDB, que é o então deputado Carlos Sampaio, que não era o candidato, nunca foi, querido do Maralhães Teixeira, né? nem do grupo do Magalhães Teixeira, que era adversário político da Série Leão, né? e que era, vamos dizer assim, um promotor é, do Cambuí, das elites do Cambuí, das velhas elites de Campinas, e um inimigo frontal dos movimentos sociais. Era contra a greve, era contra a ocupação, defendia a suculência policial. Carlos Sampaio é, era um candidato que todos nós queríamos enfrentar nas eleições majoritárias, pela sua fortíssima rejeição e pelas divisões internas do, do próprio PSDB, que se arrastaram durante toda a campanha de 2000. Então, vamos dizer assim, eu queria ir para a conclusão, né, mencionando então o seguinte, é, havia uma caracterização dentro do PT, que aquela era a oportunidade do PT voltar a governar Campinas. Né? E nós tínhamos três nomes muito destacados dos demais, na representatividade pública do PT. né? Nós tínhamos o Zica no segundo mandato de deputado federal, nós tínhamos o meu mandato, segundo mandato de deputado estadual, né? com visibilidade grande na cidade, eu lembro que eu entrei em 2000 como relator da CPI do narcotráfico, né? naquele momento que a CPI era bambambã bam no país e tal, e o Toninho, que vinha de uma disputa né? com 15% dos votos na eleição anterior, e com vontade também de ser candidato novamente em 2000. E é, a minha caracterização daquele momento era de uma cidade absolutamente em crise, com um protagonismo muito forte do PT, que tinha lideranças muito fortes para essa disputa e uma conjuntura que levava a cidade ao final né, da... da do favoritismo tucano. Né? Os tucanos eles eram uma força política muito relevante na cidade, com muito voto, mas, como eu disse, era visto como o um adversário a ser batido. Né? Então, isso levou o PT né, a construir em 2000, né, para além, vamos dizer assim, dessa política de, de enfrentamento mesmo com o governo Chico. Né? todas as lideranças do PT davam a cara para bater, né? é, apoiavam as ocupações, apoiavam as greves, entravam com ações judiciais, fiscalizavam, a bandeira da ética estava na nossa mão, na mão do Toninho, né? que ainda, além de, de, de defensor do patrimônio público, de defensor da, das tradições da cidade, de defensor do meio ambiente, também carregava, desde as denúncias do Jacó, essa questão da ética na política, né? Então, nós tínhamos três candidaturas muito fortes e não tínhamos um acordo político interno de como derrotar o, o Carlos Sampaio, mas tínhamos uma convicção. Né? Eu, pelo menos aqui, claro, toda a história é, é à vista de um ponto, né o meu ponto é que as eleições de 2000, o PT era favorito para ganhar as eleições. O PT tinha tudo para ganhar as eleições. Né? E, por isso, nós entramos numa disputa interna não como a de é, 92, que era uma disputa para ver quem reconstruía, como reconstruía, como demarcava, mas numa outra perspectiva. Quem representa o PT nessa disputa, quem tem condição de ganhar, quem melhor coloca né, a, a, a, as eleições. Né? É, só uma correção, bem lembrada aqui pelo Siconi, o Zica era deputado federal em 2000, mas ele tinha assumido como suplente em 98 eu mencionei que ele tinha sido reeleito realmente não tinha sido né? mas como suplente bem posicionado ele ele ele assumiu né e tinha essa essa condição né de disputa de visibilidade pública pelo grande mandato de vereador que fez e pelo grande mandato de deputado federal que fez também né então essa essa história é, da prévia de, de 2000, que é uma história que ainda rende muito na disputa interna do PT, foi foi uma uma disputa entre três candidaturas muito bem posicionadas que historicamente vinham do mesmo campo político, né? Desde que o Zica saiu do campo majoritário, né? Da, da época, né? Da antiga articulação, etc. Né? Ah, eu, Toninho, o Zica, vínhamos, vamos dizer assim, de um mesmo campo, né? E esse mesmo campo se dividiu em três candidaturas. E é, ainda é, houve o registro da candidatura é, do Ari Fernandes. Então, nós chegamos à prévia com quatro candidaturas né, é, para fazer o debate, sendo que três dessas candidaturas eram politicamente do mesmo campo. Né? E, nesse sentido, é que a disputa entre a minha candidatura e a do Toninho né, que eram as candidaturas vistas como as mais é, importantes dentro da disputa interna do PT, elas levaram a uma a uma polarização interna que reposicionou, inclusive, né, é, o campo da esquerda petista em Campinas com o rompimento de um grupo da, da, do então Fórum Socialista, que nós representávamos, que foi apoiar a candidatura do Toninho. Então, essa, essa disputa, ela aconteceu é, com uma grande, é, um grande equilíbrio, né? tanto é que a gente vai ao, ao segundo turno né, da prévia entre eu e o, o Toninho, eu recebo o apoio do Zika, o, o Toninho recebe o apoio do Ari e a disputa foi ali no nariz, né? foi uma prévia altamente é, polarizada e muito equilibrada, quase meio a meio. É? E o fato é que é, essas sequelas elas foram é, combinadas, vamos dizer assim, com um acerto político interno. É? O, o Toninho aceita que o campo derrotado no segundo turno da prévia indique a sua candidatura a vice. Nós fazemos uma plenária e indicamos para a escolha do Toninho três nomes os dois nomes que tinham disputado com ele, né, o meu nome, o nome do Zica e o nome da companheira Isalene. Então, é, nós dissemos que nós não é, colocávamos isso como exigência, mas que nós achávamos que uma repactuação interna, uma chapa do PT equilibrada do ponto de vista interno, poderia a, fazer a campanha deslanchar fortemente, né? E a minha relação pessoal com o Toninho era, era muito boa, era uma relação de muita confiança, né? porque nós comemos muito sal nas disputas anteriores. Né? E, de uma certa forma, isso facilitou que o Toninho tenha isolado né? movimentos internos que queriam negar a candidatura vice né? do nosso campo. E, ao final, a escolhida foi a companheira Isalene, que foi a sua vice, né? numa campanha memorável. né? E é importante a gente relembrar a campanha de 2000, porque ela foi, de fato, memorável. Mas não memorável exclusivamente pela personalidade do Toninho, mas pela forma como o PT conseguiu se compor politicamente com a grande personalidade política que o Toninho era. De fato, o Toninho era uma figura que a Sônia vai detalhar é, muito melhor porque ela vai ter o tempo todo só para isso eu vou ter que falar do Toninho em dois minutos aqui o Toninho é uma figura é, excepcional né era um militante político é, ideologicamente muito sólido com um compromisso popular muito grande vindo da elite é, local daquela cidade provinciana que todos nós na qual todos nós nascemos o Toninho Rompeu com seus interesses de classe, fez um trabalho como jovem estudante, depois arquiteto, colado na luta do, do povo mais pobre, né, na Assembleia do Povo, e sempre foi uma pessoa que cultivou relações à esquerda no PT muito forte. Né, e com o rompimento do Jacob, virou uma espécie de persona não grata do então, do antigo campo majoritário do PT nacional, né, da antiga articulação coisa que perdurou, vamos dizer assim, até a disputa da prévia e o seu assassinato. O fato é que é, nós vivemos naquela campanha uma uma forte unidade partidária e uma capacidade muito grande de polarização. né? E contamos, né, evidentemente, com a disputa interna no PSDB e com a fortíssima rejeição do Carlos Sampaio. Então, o nosso principal trabalho, né, vamos dizer assim, a nossa principal dor de cabeça foi a briga dentro do PT para ver quem seria o candidato, né? a disputa para ir ao segundo turno, porque todos nós caracterizámos que o candidato que fosse contra o Carlos Sampaio para o segundo turno ganharia as eleições, e o Toninho fez é, com um bilhantismo né, essa campanha, e a vitória eleitoral foi colhida né, numa estratégia é, muito muito compartilhada, com todos os grupos, compartilhando a coordenação da campanha e atuando fortemente né, para que a campanha fosse bem é, sucedida. Né? Bom, eu queria parar por aqui, né? me estendi 15 minutos a mais do que o tempo que eu tinha imaginado e acabei passando rapidamente por algumas passagens que talvez mereçam mais tempo, mais dedicação, né? Então, agora, estou à disposição de vocês para as questões, né? Acho que comentei a maioria dos pontos que foram trazidos aqui pelo chat, mas é, fico à disposição para o debate, né? E, e para uh, para outras uh, questões aí, aí que vocês querem. Bom, legal. Quero agradecer aqui ao Renato Simões, em nome do Centro Cultural Esperança Vermelha. Esse curso é um curso muito denso, a aula passada foi muito legal, com a participação do Celso, mas também com a presença do Brian, da Glória, da Robene, do João Rocha, que está aqui hoje também. Né? É, eu queria registrar que tem algumas pessoas acompanhando. Nós estamos em transmissão simultânea no Facebook. Então. É, tem alguns comentários no Facebook, mas é, o pessoal que está dando boa noite, a Wanda Conte, tem um comentário do Reinaldo, que depois ele migrou aqui para a nossa sala do Zoom, e tem um comentário da Antônia Silva, dizendo que em 92 foi a mais difícil. Né? É, como eu queria explicar o Renato, que como essas lives são elas... de um propriamente dito, e não de debates, como a gente costuma fazer no CCV, é, as pessoas têm vindo mais para ouvir do que propriamente para, para fazer perguntas, para interagir, né? Então, no Facebook, por exemplo, nós não temos nenhuma pergunta propriamente dita, tem mais comentários das pessoas que estão participando. Aqui na sala Zoom, é, nós temos algumas questões aqui, né? Adoraci. Fala que a campanha do Toninho e da Isalene foi inesquecível. A Jaque vai dizer que ganhar a prefeitura foi maravilhoso, mas ganhar do Carlos Sampaio foi particularmente muito melhor. A Dora concorda e diz que é verdade, né? E tem uma questão aqui do Alessandro. É, Por que Toninho foi visto como personalidade não grata da Nacional e ele disse que não entendeu se era o radical do Toninho, é, a razão para essa, essa forma dele ser visto pela Nacional. É, queria dizer para todo mundo que está na sala aqui, quem quiser fazer alguma questão usando a palavra, isso é possível, tá? pode levantar a mãozinha aí, ou então escrever no chat pedindo inscrição, a gente abre a palavra e vocês fazem a pergunta aqui ao vivo e fazendo o uso da palavra. Quem preferir escrever aqui no, no chat, como a Jaque fez agora, eu faço a leitura também, tá sem problema nenhum. A Jaque está dizendo que esse curso traz muitas lembranças e que ela chega a ficar comovida com o relato das memórias. Obrigado, companheiro Renato, pela linha do tempo que tão brilhantemente nos presenteou. O Arnaldo Valentim faz uma questão aqui. Afinal, qual a hipótese mais plausível para a morte do Toninho, questão polêmica, é... enfim, pelo que eu tô olhando aqui, ninguém mais levantou a mão aqui dentro da nossa sala Zoom, tá? Vou dar uma última olhada no Facebook também, antes de passar de volta e devolver a bola para o Renato, devolver a bola, Renato, porque nós estamos perdendo de 2 a 0, viu? Não acredito, tô com olho eu, tá olho tando... aula. ainda bem que você vem me <risos> passando os dados aí, sofremos juntos. Vou te passando ao vivo, mas a gente vai empatar, viu? A gente... dá para empatar. É, bom, no Facebook não, não tem mais comentários. E aqui na nossa sala Zoom também, agora um, um comentário aqui da Isalene, a construção do programa de governo, vale a pena o Renato detalhar método e conteúdo. tá? Essas são as questões que estão aqui, o Renato consegue visualizar também, Ali do, do computador dele, e no Facebook não tem mais questões, tá? Nós estamos com 215 pessoas alcançadas até agora. Tem uma boa audiência, mas as pessoas estão assistindo mesmo, e esse tem sido um, um comportamento comum por ter esse caráter de curso, né? E, e também acho que porque bate um saudosismo nas pessoas aí e elas ficam emotivas. <risos> então eu vou devolver a palavra para o Renato. Renato, acho que. Pode ficar à vontade para... Agora você tem ainda 40 minutos, se quiser usar todo o seu tempo, né? Tá você legal. pode ficar à vontade para fazer suas considerações aí e comentando, caso tenha algum comentário no chat, porque ninguém pediu a palavra, só tem comentários no chat, tá? Beleza. Então, vou, vou tentar abordar aí os três temas que foram levantados, né? primeiramente pela Toninha, né, em relação à campanha de 92, realmente foi uma campanha muito doída. Né? Doída porque veio de uma derrota, né? uma derrota histórica. né? Por mais críticas que nós tivéssemos ao Jacó antes, né? É, o nosso grupo, por exemplo, tentou fazer a disputa dentro do, do PT, na época não tinha essa história de prévias, né? nós tínhamos uma riqueza muito grande no PT naquele momento, que eram os núcleos, né? os núcleos deliberavam no PT, os núcleos eram o verdadeiro espaço de protagonismo da militância, tanto é que a escolha do Jacó não foi submetida a prévia, mas só foi submetida a consulta e votação a partir das posições dos núcleos. E nós tínhamos, um, já tínhamos campos distintos dentro do PT em Campinas, e surgiu né, um movimento no sentido de que o Jurandir Fernandes poderia ser um pré-candidato que disputasse com Jacó a indicação. Né? E o Jurandir, durante um período, se colocou nessa condição, depois ele se retirou. E o arco de alianças que existia em torno do Jurandir não foi o mesmo arco que se juntou em torno do, da pré-candidatura do Durval. Né? Então, nós fomos para o debate interno do PT nos núcleos com duas pré-candidaturas, a pré-candidatura do Jacó e a pré-candidatura do Durval. Né? E nós, naquele momento, levantávamos um conjunto de temas para nós era muito importante submeter o Jacó a esse debate público, porque o Jacó era uma personalidade, tinha a marca inequívoca do PT, mas o Jacó era uma liderança que planava, né era uma liderança nacional. Ele, ele o Lula, o Olívio, eram as grandes referências sindicais é, do bloco, vamos dizer assim, autêntico do sindicalismo que fundou o PT. Né? Então, também foi uma opção nossa por submeter o Jacó Há uma disputa para que ele fosse aos núcleos, para que ele fosse conhecido, para que ele fosse questionado, para que ele assumisse compromissos. E, apesar de nós termos sido derrotados, né, a candidatura é, do Jacó é, prevaleceu. Nem nós, que éramos críticos ao Jacó, imaginávamos que nós fôssemos chegar a um grau de polarização, de disputa e de rompimento com o Jacó pelas razões que foram abordadas na aula passada o fato é que esse esse processo, né, talvez aí respondendo ao, ao Alessandro, ele esteja aí, vamos dizer assim, uma explicação, não é a explicação, mas uma delas, né, para o fato de que o grupo em torno do Toninho era um grupo é, que que era visto como polarizador, polemizador com o grupo que na época dirigiu o PT estadual e nacional em torno do, do Lula, né? É, por quê? Porque o Toninho peitou Jacó. Jacó era um carne com Lula. Então ficou sequelas, evidentemente, dessa disputa. Né? Da mesma forma que nós éramos vistos, né? Nós que apoiamos o Toninho nessa polarização, já éramos vistos como como opositores na área sindical, né? nós, tínhamos, é, nós tínhamos ganho ganhos, sindicatos metalúrgicos aqui de Campinas, né? construímos uma corrente sindical dentro da CUT, que polemizava com a articulação sindical, que foi a CUT pela base, pela qual é, o nosso grupo disputou duas vezes a presidência nacional da CUT, primeiro com o Durval, depois com o Jorginho de, de Franca. Então, esse bloco, vamos dizer assim, que, que de uma certa forma é, se constituiu né, naquele período, ele já era visto como um, um bloco que desafiava o que confrontava com o bloco majoritário. Né? E, em muitos momentos, o Toninho pôde, e foi convidado sempre para isso, conciliar nos seus, nos, nas suas críticas, nos seus posicionamentos, e manteve, vamos dizer assim, o seu posicionamento crítico durante todo esse período. Então, o Toninho ele vai, ele vai carregar, vamos dizer assim, essa marca vamos dizer, de uma de uma candidatura, mesmo em 2000, né? É, Nacional vai entrar depois na disputa do da, da prefeitura de Campinas quando o Toninho mostra que é uma candidatura viável, né? Mas isso é importante fixar para a história, né? porque a polarização do Toninho não era com a esquerda do PT. O Toninho era um cara que é, apoiou a esquerda do PT em muitos PEDs, na época não era nem PED, era Congresso, apoiou a minha candidatura para deputado. né? Então, nós tínhamos, vamos dizer assim, um bloco que era visto meio com o nariz torto, vamos dizer assim. Né? E, evidentemente, o vamos dizer assim, o futuro, né? quando a gente for abrir os, os, os, os cofres né? que a gente enterrou naquela época, com o documento da época e tal, vão sair outras razões. Mas o fato é que a gente, a gente pode ter essa, essa explicação vista sob o ângulo das polêmicas internas históricas do PT em Campinas. Mas voltando à campanha de 92 que a Toninha perguntou. Então, ela foi uma campanha deliberadamente estreita, né? Ela era uma frente de esquerda, ela era uma frente que nacionalizou a disputa, né? Nós nós fazíamos programas eleitorais é, muito muito críticos ao, ao Jacó, muito né, para demarcar para a sociedade. Então, ele era quase que didático na polarização, na explicitação das nossas diferenças com Jacó. Ela batia no Collor e no Quércia, que eram aliados políticos né, escolhidos pelo Jacó para viabilizar financiamentos e obras na cidade de Campinas. né e ela era uma campanha ideológica, né? Então, é, o resultado eleitoral, ele não foi aquele que, evidentemente, nós gostaríamos, mas os resultados políticos dessa campanha foi uma demarcação e o surgimento de uma nova geração de petistas que dirigiram o PT no, no processo posterior, né? Então, as velhas lideranças do PT de Campinas dos anos 80, né? não são velhas na idade, estou dizendo, as anteriores referências nos anos 80, elas vão se substituir quase por 20 anos pelas lideranças emergentes da crise do governo Jacó e da correlação de forças no, no partido. Né? É, aqui, a que está lembrando né, que o Jacó recebeu o Collor, né, teve protesto no Lago do Café, é verdade, né? e, e... E esse elemento da relação do Jacó com o Collor foi muito trabalhado. Eu me lembro que nós fizemos um júri simulado né, do Collor no processo de impeachment, lá nos sindicatos metalúrgicos, com lideranças nacionais. Né, ou, era uma promoção da nossa campanha para prefeito. Tinha lá o, o Luiz Eduardo Greenhalg como acusador, o Hélio Bicudo como juiz, e o pai do Carlos Sampaio, pasmem, o doutor Afonso Celso. Sampaio como defensor do Collor, né? Que aliás quase ganha a tese dele, porque ele era um brilhante advogado, um grande orador, e defendeu a tese de que o Collor era louco. E, portanto ele não podia ser condenado, porque o Collor fez tudo aquilo que fez porque ele era um cara insano, né? E portanto era inimputável, né? Então foi foi depois esse júri simulado foi transformado em peça de campanha, em programa eleitoral para ver que a campanha ela tinha, vamos dizer assim, uma clara opção de polarização é, nacional e ideológica. Né? É, bom, é, uma campanha, portanto, que apanhava dos petistas, do, dos que votaram no PT em 88 porque gostavam do Jacó e dos que votaram no PT em 88 e não gostavam do Jacó. Ambos nos responsabilizavam, né? responsabilizavam o PT, e, consequentemente, o seu candidato, que não era conhecido, quem era conhecido é o PT, né, é, e, portanto, foi, foi uma candidatura com, com grande é, rejeição e uma candidatura que cumpriu os objetivos internos, pelo menos, do grupo que é, apresentou e foi vitorioso no processo interno do PT, como a linha do PT naquele, naquele momento, né. É, teve esse episódio aí que o, o Ciccone nos lembra aqui também, né? Que também deixou uma, uma marca no PT de Campinas, uma mágoa e tal, porque aqui houve uma disputa né do Suplicy com o Lula pela candidatura à presidência da República, né? E o Lula ganhou de lavada, evidentemente, a prévia, né? Mas aqui em Campinas o Suplicy ganhou, sem que ninguém explicitamente fizesse campanha para o Suplicy. Então, ficou aquele negócio também, só podia ser Campinas, isso é coisa do Renato Simões, isso é coisa do Toninho, isso é coisa do Durval, isso é coisa, enfim, das, das pessoas que eram, do Zica e tal, que eram vistas como críticas né, à direção nacional é, do PT. Bom, sobre é, a, o episódio né, aí da, do assassinato do Toninho. O assassinato do Toninho é, foi um... Uma página da nossa história terrível. Né? É, uma das coisas mais é, é, rebaixadas, vamos dizer assim, é transformar essa página trágica num episódio de disputa interna do PT. Lamentavelmente, isso foi, foi criado e vai ter parte do curso que vai debater esse assunto com mais profundidade. Isso né? é, significa que as relações que nós tínhamos com o Toninho, tanto como pessoa, como como líder político, como chefe do governo, foram sempre relações de muita franqueza, de muita lealdade e de, muita, de muito respeito. Né? Tanto é que, é... Bom, não é o objeto da aula de hoje, mas no, no momento oportuno, né, a gente pode lembrar momentos né, da nossa disputa nas prévias, da recomposição, da escolha da Isalene como vice, da definição dos papéis que o fórum teria no governo, da prioridade do trabalho sempre muito próximo que ele e Isalene tiveram no governo, na implantação da participação popular, do orçamento participativo, né, na nossa participação é, no conselho político do governo. É, portanto, nós é, acreditamos né, que essa história sendo contada no curso vai ser muito útil né, para a gente passar páginas importantes da nossa história mais recente. Né? O assassinato do Toninho foi algo que nos pegou de uma forma brutal. Né? Eu acho que todos nós lembramos do momento em que a gente recebeu a notícia do, do assassinato do Toninho. E era uma coisa tão chocante, era uma coisa tão brutal. Né? Eu me lembro que eu estava voltando de, de São Carlos, e recebi uma ligação do Marquinhos, Marcos Martins, né, dizendo que tinha um papo na cidade, que o Toninho tinha morrido. Eu falei, isso é bobagem, isso aí é não tem o menor sentido, né. Depois, passou mais uns minutos, ligou de novo. E... É... Foi checar essa história, né? eu era deputado estadual, tava na, tinha sido né, relator da CPI do narcotráfico, tinha muita relação com a polícia, com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Então, imediatamente me chegou a confirmação, né? eu estava na altura de Limeira, e falei com o Roberto, que era o meu motorista, nós temos que ir com, com tudo, vamos direto para o local do crime. E chegamos lá e o cenário do crime estava totalmente distorcido. Ali, eh, as questões que nós não sabemos em relação a, ao assassinato do Toninho, eh, elas têm uma explicação. Desde o, o, a retirada do corpo do local do crime, tudo foi feito para impedir uma investigação séria, uma investigação profissional, uma investigação exitosa para para chegar nos autoria e depois aos mandantes, né? Então naquela naquela noite quando eu cheguei no carro o Toninho já tinha sido retirado, tava pro, já estava sendo levado para o ML. É, nós é, eu cheguei ali no carro, né? E questionei a polícia. Mas cadê o isolamento da área? O carro todo enlameado, né? as marcas de pés ali em torno do carro tinham destruído totalmente as pegadas que estavam na lama. Né? O carro estava imundo, revirado. Tanto é que depois nós fomos levantando, né? tinham sumido objetos pessoais do Toninho que estavam no veículo. E, bom, eu digo isso porque na hora a única coisa que me passou foi o seguinte, eu tenho que ir para o ML, o Badam Palhares não pode pôr a mão no Toninho. Foi uma coisa assim que me veio eu estava no auge da polêmica com o Badão Palhares, ele era o todo poderoso do IML de Campinas, e eu falei, ele não pode pôr a mão no Toninho, nós não podemos permitir uma, uma, uma necrópsia que, que seja feita pelo Badão. Tanto é que eu catei o Gastão, que estava por lá, falei, Gastão, você vai comigo, Você preciso um médico, eu não sou médico, né? vamos lá, nós vamos impedir isso aí. Cheguei no IML, estava tudo fechado ainda, o corpo já estava lá, mas não tinha chegado o médico, não tinha chegado ninguém. Nós metemos o pé na porta, invadimos ali o espaço do IML, encontramos o corpo do Toninho e dali nós não saímos. Né? Logo depois chegou o Suplicy, outras lideranças, e até que a gente se tranquilizou né? de que haveria uma necrópsia é, profissional e por alguém que não tinha... Né? característica de, de, de laudos de encomenda como Badam Palhares infelizmente se transformou. Estou dizendo isso pelo seguinte, né? O caso de homicídio, né? Logo depois nós fomos de madrugada lá para a polícia, né? Onde já tinha chegado, né? A, a Rosiana estava lá com o governador, representante, secretário de segurança, etc. E, e, e a lambança da polícia civil de Campinas, né? Nos primeiros dias foi o principal obstáculo a tentativa de obter forjas, de forjar provas para incriminar suspeitos de obter confissões falsas sobre tortura e sobre pressão né é, e nós constituímos desde a primeira hora né Isalene criou um grupo de pessoas que eu integrei que era uma comissão para acompanhar as investigações da, da do homicídio Tony e eu devo dizer isso, né, que é, o, o, o insucesso, vamos dizer assim, das investigações se devem, né, àquilo que hoje, na minha avaliação, é o envolvimento da banda polícia da polícia de Campinas, né, na, na, na queima do arquivo porque eu tenho uma convicção que eu formei de que, de fato, os autores da morte do Toninho foram os assassinatos, os assassinados pela Polícia Civil de Campinas naquele é, condomínio fechado de Caraguá. Né? Então, não, não tenho tempo aqui para a gente detalhar sobre isso, nem é objeto de hoje, mas até posso voltar para dar um depoimento sobre isso. Né? É, todas as investigações mais sérias é, acompanhadas pela ouvidoria da polícia do Estado de São Paulo, na época nós tínhamos o Fermino Fécchio, um petista né? de, de muita confiança, né? que era ouvidor da polícia, é, levaram à né? a, a constatação de que aquele grupo assassinado em Caraguá, numa execução sumária, numa ação totalmente irregular da Polícia Civil de São Paulo. É, ali estava a autoria material do crime do Toninho. Evidentemente que toda a cena do crime foi revirada, os laudos dessas mortes foram absolutamente precários. Né? Nós nunca conseguimos localizar a arma né? é, que disparou, o tiro que matou o Toninho. Nós nunca conseguimos algumas diligências que foram exigidas da polícia para que nós pudéssemos ter mais segurança né, na, nas conversas telefônicas. Né? Lembro que nós batemos muito, né? inclusive a última nota da comissão é, questionava né, o sigilo banca, o sigilo telefônico né, da, do, do, da torre, de telefonia celular e tinha como área de abrangência a Avenida Mackenzie, onde o crime foi cometido, né? E bom, nós nunca, a meu ver, nunca não digo porque o tempo pode permitir muitas reviravoltas, né? Mas a grande dificuldade de se chegar aos motivos e a eventuais mandantes, contratantes daquele grupo de aluguel né, que foi assassinado em Caraguatatuba, foi, foram com eles para o túmulo. Né? Então, não é que nós nunca saberemos, nós teremos grandes dificuldades de saber. Né? E, evidentemente, cada um de nós pode ter a sua opinião. né? É, opiniões, eu acho que não ajudam muito nesse contexto. Né? Aliás, as opiniões. É que foram, vamos dizer assim, objeto de, de transformação desses episódios também em disputa política dentro do PT. O fato concreto né, é que é, é evidente que, por ação e por omissão, né, eu tenho muita convicção do envolvimento da banda pose da Polícia de Campinas nesse assassinato. A mando de quem e com que interesse, o Toninho desafiou muitos interesses privados em Campinas. Né? E, consequentemente, pode ter sido muitos setores que se colocaram né, nessa, nessa condição. O fato é que aquele grupo, que não era o bando do Andinho, era um bando de gente que era contratado para ações de vários criminosos na cidade de Campinas, eles... É, é, prestavam serviços, vamos dizer assim. Né? O Andinho não tinha um bando próprio. Né? O Andinho era um traficante que, que tinha muito dinheiro e que tinha pouca confiança nos colegas de, de crime. Então, ele contratava grupos e vários desses que foram assassinados em Caraguá prestavam serviços ou esporádicos ou mais permanentes a Ondinho, é, entre eles o de, de assassinos de aluguel. Então, a minha convicção pessoal é que aquele grupo foi, de fato, e eu corroborei essa tese da Polícia Civil ao final, que aquele grupo foi o grupo responsável pelo assassinato. Agora, quanto aos mandantes e quanto às motivações, né, há várias teses e nenhuma dessas teses tem até agora nenhuma base fática né, e provas que permitam a gente chegar a essa conclusão. bom Acho que passei aí pelos temas que me foram propostos. Não sei, Adriano, se tem mais algum comentário aí que eu não percebi no chat ou algum outro comentário no Face. Temos ainda 20 minutos ou podemos voltar em edição extraordinária em outro dia, né? E acabar mais cedo. Para mim, eu estou à disposição de vocês. Fui contratado pelo Walter Pomar até às 23 horas. Então, estou aqui à disposição. Bom, aqui por enquanto, só eu estou vendo aqui os agradecimentos né? da Soraya, do Arnaldo. Soraya Zanfurlim, Arnaldo Valentim, a Jaqueline Teixeira, o João Rocha, comenta que foi no Martin de Sal, o bairro onde ele morava, o assassinato, né? E... Só comentários elogiando a explanação, não tem ninguém inscrito para falar, Doraci também te dá parabéns, Renato. A gente agradece a todos e a todas que acompanharam esse curso aqui na nossa sala Zoom. E aqueles que tiverem interesse de acompanhar o curso de dentro da sala, é só solicitar a inscrição através do nosso e-mail, é, ccevermelha, arroba... Tem um ponto aqui do da Isalene, me desculpe, ela cobrou aqui. Ela tinha, Olá, feito, pode falar. tinha feito mesmo um comentário lá, lá em cima, né? sobre a questão do programa né eu acho muito importante porque a construção do chamado caderno vermelho né O como teve muitos símbolos a campanha do Toninho né o Toninho era um cara que tinha essa sensibilidade eu reconheço que eu não tenho outros não têm também para ações simbólicas né o Toninho era um mestre de encontrar ações simbólicas né ele fez isso para o bem e para o mal na, na campanha e no governo, e a resultante final, evidentemente, que foi para o bem, né, para o sucesso. E nós é, tivemos ali o ônibus vermelho, o papagaio, né, a pipa e tal, muito, muito simples. O Caderno Vermelho era um, né? O caderno vermelho é uma construção coletiva. Né? Acho que isso é importante né, a gente, a gente é, registrar. Né? porque está é... ah, aí, ó, a Glória está mostrando, não sei se está aparecendo para vocês no Facebook, aí, mas está na mão da, da Glória, né? o caderno vermelho, né? o Programa de Governo Democrático Popular 2001-2004, que é, foi construído muito coletivamente. Então, esse processo da construção do Programa de Governo é, foi um dos elementos que soldou a ação do PT. Porque é, nós temos que lembrar também que prévias dentro do PT são sempre elementos é, controvertidos, né? Nós vivemos grandes prévias com belos resultados e tivemos prévias também que tinham, é, tinham é, resultados de, de fissuras muito grandes, né? É, aquele foi um período inicial o tem inovou em criar esse estatuto das prévias, né, no seu primeiro congresso do, do partido e tal, para a escolha dos candidatos. Então essa essa essa construção, ela foi um dos marcos do, do, da unidade, né, porque ela não tem, vamos dizer assim, aquela característica de ter sido encomendado para uma pessoa. Não é um programa que surge, vamos dizer assim, de uma pessoa. Não é um programa que surge de, uma, de um grupo de notáveis, de intelectuais, etc., que propõe os textos. Né? Nem é sistematizado por uma única pessoa né? que, que faz... É... Vai de conta que tem participação, ouve todo mundo e depois faz lá um remeleche e apresenta um negócio. Não. Foi uma construção muito coletiva. E ele foi, a meu ver, aquele elemento que mostra o primado da participação popular que foi dado né, como, como diferencial mesmo do governo de Campinas de outros governos do PT. Quando a gente for avaliar o, PT de, o governo do PT, do Toninho e da Isalene nós temos que levar em conta que naquele período nós já vimos de uma experiência declinante do chamado modo petista de governar, no que diz respeito à participação popular. Né? O auge dos primeiros governos do PT, do orçamento participativo com caráter deliberativo, etc., tinha de uma certa forma caído em desuso em muitos governos municipais. E foi justamente esse o sinal que o plano de governo conseguiu dar na minha avaliação. O principal elemento que o programa de governo trouxe é que as relações que se constituíram, não na escolha do candidato, mas no processo de construção do programa, foram as que soldaram o governo. E foram os que soldaram o governo, a meu ver, antes e depois do assassinato do Toninho. Eu não sou a favor de que houve dois governos na cidade de Campinas. O governo que se deu na cidade de Campinas, sob liderança do Toninho no primeiro período e da Isalene no segundo período, foi um governo pautado por esse plano, pautado pelos compromissos do Caderno Vermelho, que está presente na grande maioria das políticas públicas que foram implementadas e, principalmente, está presente na grande experiência de participação popular que nós tivemos. Não falo apenas do orçamento participativo, que já seria muito, porque o orçamento participativo em Campinas tinha um caráter deliberativo muito é, importante. Né? Ainda que os recursos fossem infinitos, né? eles tinham ali né? a, a, a característica né? de estar de, é, tá pautados né? pela participação popular, pela deliberação. As pessoas iam votavam e as coisas aconteciam. Podia não acontecer exatamente do mesmo pouco porque aí tinha problema técnico, o problema jurídico, o problema A, o problema B. Mas era um governo pautado pela participação social. E, além do AP, nos conselhos municipais, na valorização da atividade interconselhos, na criação de novos conselhos, no respeito à autonomia dos conselhos e na construção, na fase final do governo, do Congresso da cidade, e da perspectiva de transformar o orçamento participativo também num projeto de planejamento participativo da cidade. Então, eu reputo o governo Toninho Zalene como um dos melhores governos do PT, e como, seguramente, um dos governos que teve o seu ponto auge na participação popular, e reconheça-se aqui, então, que o processo coletivo de construção do programa, as relações de confiança, de partilha e de participação que se deram na construção do programa, foram os elementos que, a meu ver, soldaram o sucesso das políticas públicas posteriores aí, é, vividas no, no governo do Toninho e da Isalém. Mas aí já é ponto e pauta para outra aula, né? Não acho que nem a próxima, né? Já estamos adiantando um pouco aí, ó, pulando conteúdos. É isso. Legal. Bom, a gente caminha para o fim, então. Faltam poucos minutos aqui para a gente estourar o nosso teto. Queria agradecer o Renato Simões prontamente por ter é, disponibilizado sua noite para estar com a gente aqui nessa aula de hoje. Uma aula que, a exemplo da aula passada cobriu um grande período histórico, né? é difícil falar de um período tão grande, mas o Renato, a exemplo do, do Celso na semana passada, deu conta da tarefa, e, portanto, a, a próxima aula agora, no sábado, a partir das 15 horas, a professora será a Sônia, e ela vai falar especificamente sobre o Toninho, né? conforme o Renato já antecipou aqui. E o Renato fica convidado para participar, se quiser, também na, na aula que vem, porque são, são, são todos bem-vindos na nossa sala de Zoom aqui, tá? É, quem quiser participar de dentro da sala do Zoom, como eu ia dizendo, o e-mail é ccevermelha.com, é só mandar um e-mail solicitando a inscrição, você recebe o link da sala de Zoom, todas as aulas, né, com uma hora de antecedência. E quem quiser acompanhar pelo Facebook, fica aberto para acompanhar pelo Facebook do CCV. Curta nosso Facebook e contribua financeiramente para a manutenção do nosso espaço, que embora a gente esteja em quarentena, a gente continua lá tendo que honrar o aluguel, a internet e as contas, elas continuam chegando, né? Então, tem o um número da nossa conta aí para doação, está no, nos comentários aí desse vídeo, no Facebook, tá? É, para quem está acompanhando. E tem comentários aqui do, do Tulé, da Vanda Conte, do é, Ronaldo Hipólito, são comentários cumprimentando o Renato pela sua explanação de hoje. e Então é isso, a gente agradece ao Renato pela sua presença aqui. A gente vai se ver outras vezes com certeza, porque já teve com a gente nas rodas do CCV, hoje está com a gente nesse curso. e Então a gente agradece ao Renato, agradece a todos e a todas que estão na sala, aos que acompanharam pelo Facebook. Um grande abraço, está mandando o Reinaldo Sicone também. E na semana no final de semana, no sábado, a partir das 15 horas, estaremos de volta aqui com a terceira aula do nosso curso com a Sônia Fardim. Tá bom? É isso que temos por hoje, então. Um grande abraço a todos e a todas.